Olá amiguinhos, para quem não me conhece, eu sou o Mico e hoje nós estamos aqui para fazer uma camisa personalizada Eu vou tentar fazer uma camisa personalizada, tipo essa que eu estou usando Deixa eu ver São eu mostrar para vocês direitinho, essa aqui é a do Goku, algo mais ou menos assim Porém, o que nós vamos fazer é a logo do Youtube, sabe aquele desenho, Youtube vermelhinho, sabe? Youtube escrito É isso aqui ó, mais ou menos esse aqui ó nós faremos essa daqui ó, que é a que tem o You em cima e o Tube embaixo Eu vou fazer isso da forma mais barata possível Ou seja, vou, tudo que você vai precisar será Você vai precisar de tinta No caso, um lápis e borracha Canetas, alguns pincéis Alguma coisa para cortar, no meu caso eu vou usar faca, você pode usar tesoura E uma fita crepe, muito importante é a fita crepe E mais importante ainda é a camisa branca na qual eu vou fazer o desenho Bom, em primeiro lugar, amiguinhos, você deve fazer o um molde, a base, uma matriz de como vai ser o seu desenho na camisa no caso, você pode fazer isso, você pode imprimir isso com uma impressora, você pode pegar um papel vegetal, um papel manteiga, sei lá, um, até papel carbono dá para fazer. E aí você faz o desenho antes de fazer na camiseta. Para sair mais em conta, eu optei por desenhar, o, fazer o meu próprio desenho. Bom, amiguinhos, agora que nós já temos o desenho, nós vamos recortar usando essa faca. Por que uma faca? Porque nós pretendemos recortar apenas a parte de dentro das letras. Apenas, vamos tirar apenas as letras desse molde. Então, é melhor que tesoura. Porém, se você não tem uma faca bem afiada que nem essa, é, você pode usar uma tesoura também. Ou então usar um, um bisturi, ou então... Como é que é o nome daquele bisturi de escola? É, estilete. Você pode usar um estilete, né? E aí vai ser melhor. Até recomendo que seja, seja até melhor usado que uma faca. Se não for bem afiada não, não vai cortar direito, vai cortar errado, vai fazer cagada Então vamos cortar, eu tenho que cuidar pra mim não me cortar Porque eu vou tentar segurar a faca assim pra ser mais preciso, né? Segurar mais, mais no fio dela E vamos usar uma régua Porque a régua ajuda a cortar retinho Não esqueça de botar numa, em alguma coisa que não vá cortar por baixo Porque senão a mamãe de vocês vai é ficar é Eu vou cortar essa parte agora do vídeo E vocês vão ver que ela está cortada Magicamente isso aqui vai estar cortado É importante, amiguinhos, vocês deixarem as frestas de alguma forma ligada por um pontinho, alguma coisa Para os buraquinhos das letras ficarem direitinho também na hora do desenho Bom, amiguinhos, depois de você recortar o seu molde Suas letrinhas, o seu desenho E o próximo passo é passar a camiseta que ela tem que estar bem retinha não pode estar amassada, que nem essa tá, pra gente fazer o desenho em cima. Bom, amiguinhos, aqui está a camisa já passada. Né? Aquele negócio que se diga nossa, como é é passada, como se passar bem a camisa. Mas é isso aí, né? Agora, nós vamos fazer o contorno. Nós vamos fazer desenhar as letrinhas na camisa. E depois nós vamos colocar a fita crepe. Na volta, depois do desenho, para não borrar. A gente fez todo esse molde só para poder desenhar na camiseta sem errar. Bom, amiguinhos, o que, que nós fizemos? Nós isolamos o desenho todo com fita crepe. Assim, a gente pode borrar e não vai ter problema. Vai borrar por cima da fita e depois só tirar a fita e fica o desenho direitinho. Bom, nós vamos pintar aqui de preto, o Yu, e depois aqui de branco. Então nós vamos pintar primeiro a parte interna E depois a parte externa Para começar, nós vamos começar com este pincel aqui hum? E aí nós vamos pintar de black Vamos pintar bem black hum? Deem uma olhada Eu não vou pintar assim porque né, eu estou segurando vocês Então agora nós vamos parar aqui e depois vocês vão ver e simplesmente vai estar tá pronto. Bem, amiguinhos, terminamos de pintar a primeira parte. É assim mesmo, ele fica, não está borrado. Por causa da fita, ela vai proteger de dar qualquer erro. Quando a gente tirar a fita, vai ficar direitinho o vetreiro e aí vai ficar show de bolice. Agora falta só fazer a parte vermelha aqui do botão do YouTube. Bem, amiguinhos, se passaram algumas horas, desde que nós pintamos ali, fizemos o letreiro do YouTube, antes de fazer a parte vermelha, eu resolvi secar, deixar secar algumas horas. Então, eu resolvi deixar a noite toda, já aproveitei para descansar um pouco, botar a câmera para recarregar, e agora nós vamos continuar o trabalho. Primeiro, nós vamos tirar as pitas, agora que a tinta já está seca, não tinha necessidade de deixar secar, mas eu resolvi fazer assim porque eu quis. Tchau, tcha como tá ficando, ó, viu como fica direitinho e aqui nós já temos o U you, do YouTube aqui tá a fita crepe que nós tiramos agora vocês não se preocupem com esses detalhes aqui que nós faremos depois de tudo pronto com o pincel fininho que é esse daqui Aí nós vamos fazer direitinho ali toda a rotinha Passei o pincel fininho aqui, branco, fazendo detalhe aqui dos cantinhos E passei a canetão vermelho na volta, para garantir que eu não vou errar Quando eu passar o vermelho não precisa passar tão perto da, da parte área tocada de branco Bem amiguinhos, fizemos mais uma parte agora Terminamos de pintar de vermelho, ainda falta passar uma segunda mão de tinta e, mas antes a gente vai passar com o pincel fininho Essa volta aqui das letras Onde está a caneta Não dá pra ver com a câmera Mas se tu olhar de perto dá pra ver Além de que ninguém vai notar Bem amiguinhos, finalmente terminamos aqui De pintar a parte vermelha do botão Agora vamos tirar Essa fita crepe pra ver como é que ficou Bem, amiguinhos, finalmente está pronta a nossa camisa personalizada. Agora eu vou mostrar para vocês, ela ficou várias horas ali secando. E agora eu vou mostrar para vocês, só que o desenho está nas costas. Então eu vou ter que chamar a minha mãe para pegar a câmera e filmar. Ô mãe! Puxa. Mãe, filma aqui as costas. Vou mostrar. Tá legal? Hã? Tá bom, desenho? Então é isso aí amiguinhos, espero que vocês tenham gostado da nossa camisa personalizada, pá, estilosa do YouTube, camiseta de YouTuber, mano! Espero que vocês tenham gostado, não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, temos vídeos nas segundas e ou quintas. E também, se você quiser, você pode me seguir aqui nas minhas redes sociais que estão aparecendo. Aí embaixo, ou aqui do lado, ou em cima. Eu não sei, em algum lugar está aparecendo minhas redes sociais. E também você pode compartilhar esse vídeo lá no seu Facebook. Isso me ajuda muito. Por favor, compartilha para ajudar. E é isso aí, então, amiguinhos. Valeu, falou, fui. Ei, você, está cansado de não fazer nada? Está cansado de não ter habilidade nenhuma e se sentir impotente? Nós temos a solução para você!